braços. No vídeo de hoje eu irei dar dicas de como fazer o um exercício eficaz para os braços e que automaticamente você também vai estar trabalhando a parte das suas costas. Não se esqueça, tem que ter a liberação do seu médico, se inscreva no canal, toca nesse sininho para receber todas as notificações aqui de vídeos de dicas de treinamento. Os pés, a largura, do seu quadril. Então os pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai fazer o seguinte, o braço direito ele vai ficar com o cotovelo próximo ao seu corpo, assim. Braço direito com o cotovelo, braço próximo ao corpo. E o braço esquerdo, você vai fazer a extensão, vai voltar para a posição onde o cotovelo fique próximo ao corpo. Aí você vai fazer com o braço direito, braço esquerdo, braço direito, braço esquerdo, só que você vai aumentar a velocidade desse exercício. Quando você fizer, agora que vem a grande dica, quando você fizer esse movimento, não estica somente o braço. Observe que quando eu estico o braço, eu não tenho movimento das minhas costas, da minha dorsal, da lateral aqui, eu não tenho esse movimento, mas eu quero que esse movimento venha. Como é que eu vou fazer? Simplesmente isso, ó. fiz a extensão das minhas costas, eu estiquei, ó. empurrei e estiquei a minha dorsal, volta à posição inicial, estico, volta à posição inicial, automaticamente você vai sentir uma pressão na sua barriga. Por incrível que pareça, além de você trabalhar a dorsal, os seus braços, seu ombro, você também vai sentir o seu abdômen sendo trabalhado. Professor, quantas séries não trabalha? Não, eu, eu não indico você a trabalhar por série, mas sim por tempo. Você coloca um reloginho, um cronômetro, e aí você vai fazer esse movimento. E vai marcar o tempo que você consegue fazer até você ficar fadigado fazendo somente esse movimento. Vamos fazer uma sequência? Vamos fazer uma sequência para que você sinta a musculatura, aí você vai lá embaixo nos comentários e vai me dizer se você sentiu a musculatura das suas escápulas, escápula é essa parte aqui de trás, se você sentiu essa musculatura também sendo ativada na hora de fazer o exercício. Professor, ficou muito fácil se ficar fácil, dois saquinhos de feijão, segura, saquinho de meio quilo, e você faz o um movimento segurando esses dois saquinhos de feijão. Vamos fazer a sequência? 3, 2, 1. vai lá embaixo e escreva nos comentários se você conseguiu fazer a sequência todinha e se você sentiu as suas costas e o seu braço. Olha, isso não é bíceps, tá ok? Não vamos trabalhar bíceps, nós estamos trabalhando os braços num todo, antebraço braço, um pouco de deltoide anterior, que é a parte da frente do seu ombro, um pouco de lateral posterior, além de trabalharmos também o latíssimo do dorso, que é essa lateral todinha aqui das costas e ainda fortalecendo a região do abdômen. Com o um único exercício, como eu sempre falo, quando você fizer, aprender a fazer o exercício, e colocar em prática, fizer o exercício em casa, você vai sentir resultado. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo seu carinho, até nosso próximo encontro.